Oi oi pessoal, tudo bem com vocês? Bora começar mais um vídeo aqui no canal O vídeo de hoje vai ser a resenha da escova secadora da Filco é, Eu tenho já, né, essa, essa branca aqui, que eu tenho ela já tem quase dois anos E agora eu comprei essa é, da mesma marca, só que ela tá um pouquinho mais atualizada a, a Rosé, gente, essa aqui, essa branquinha aqui, ela chama Soft Beauty Rosé E essa aqui, Soft Beauty é, Cherry. Então, assim, ela teve uma atualização muito interessante e eu vim trazer pra vocês. É, elas são praticamente a mesma coisa, é o mesmo formato, é, a escova, essa, essa parte do ferro aqui é igual com uma cerâmica que faz com que a temperatura dela fique quente por igual e a branca também tem a mesma coisa. A diferença, gente, que a branca ela é 1200 watts, é um pouquinho mais fraca. Mas não ficou a desejar, gente, eu fiz um teste aqui, tipo, foi coisa de 20, 30 segundos de diferença é, de uma para outra. E a vermelha já é 1300 watts. Então, assim, como eu falei, não deu muita diferença, assim, ela fica bem quente. A, a, a branca, ela começa um pouquinho mais quente, mais fria e vai esquentando. Essa vermelha, ela já começa super quente. Então, acho que foi por isso que deu essa diferencinha de 20 segundos, por aí. E eu achei essa daqui, ó, muito mais bonita e, tipo, e a cor dela não fica amarela, né? Que eu tinha uma dessa aqui também, uma outra, que ela queimou e a, ela ficou tudo amarela, essa, essa parte aqui. Então a branca acaba sendo um pouquinho ruim por conta disso, que fica amarela. E, e essa daqui, no vermelho, eu, eu, eu acho não, não vai acontecer isso, não tem como acontecer. E essa parte aqui também, ela tá mais, mais bonita, ó, onde que tem a temperatura aqui, ó. Elas são a mesma coisa, gente, as três potências, gelada gelada, uma quente é, e a outra mais quente. Três velocidades do mesmo jeito. E... E eu, o formato da coisa é a mesma coisa Eu gostei muito mais da vermelha Por conta que ela veio atualizada no bivolt Então se você viaja Dá pra você levar pra qualquer canto Que nem aquela branca minha ali Já ficou pra trás Porque teve lugar que não pude usar Porque era só 220 Então com a vermelha não vai ter esse problema Você pode levar em qualquer lugar Que vai dar pra deixar o cabelo ó, Bonito Sem preocupação a gente vai para um chalé de Itu, lá em chamar Chapéu do Sol, e lá só é 220, então ela fica aqui a era da Parabéns, ela nem chega a viajar. E também a minha irmã foi num, num resort em, em Barretos, ela também falou que a dela estregou, porque ela não viu que era 220 lá e queimou a escova dela. Então essa daqui não vai ter problema, mas é, precisa virar a chavinha, ó, tem essa chavinha aqui, ó. Aí você tem que virar ela, mas isso aí você vai lembrar, né, como é bivote, você vai lembrar de ver se, qual é a, a potência do vatis, de onde você tá. Então, gente... Aí. <risos> então, eu, eu vou deixar com vocês agora, é, eu fiz um teste, dividi meu cabelo no meio... É, coloquei o protetor térmico, não esqueça, gente, colocar o protetor térmico, que é muito importante pra não danificar o fio do cabelo. Então, sempre passo o protetor térmico, aí eu dividi, ele já tava praticamente seco o cabelo, mas geralmente quando eu faço tá, tá mais ou menos, que aí eu vou me maquiando, vou me arrumando, e quando eu passo a escova, eu já passo ela, ela já praticamente úmida pra seco. Então, tipo, demorou coisa de 2 a 3 minutos pra fazer a metade do cabelo. É bem rápido mesmo. Pra mim é bem rapidinho, bem prático. Eu não fico sem. Queimou, eu tô indo buscar outra. E, e ó, essa daqui tem 2 anos de, de uso. Ó, as, as cerdas dela tá mais amarrona, amarrotadinha, tudo... Mas ainda, tipo, dá pra usar bastante. Eu senti mais diferença a questão disso mesmo. Porque começar aqui daqui tá novinha, ela segura mais o cabelo. Quando vocês forem comprar, vê uma mais firminha. Não vê uma macio achando que vai machucar o cabelo. Porque na hora que ela esquenta, ela fica mais mole ainda. Então aí ela não vai agarrar o cabelo direito. Então, quando forem comprar, dá uma olhadinha nisso aí também. Vê a mais firminha que tem... É, pra que na hora que ela aqueça, ela não fique tão mole e o cabelo escorrega e tudo. Eu já falei isso no outro vídeo, quando fiz a resenha só dela, e torno a falar, vai em alguma loja física, passa a mão e compra na internet, que é muito mais em conta. Então eu vou deixar o vídeo com vocês agora, do teste que eu fiz, e, e acompanha aí como que foi rapidinho pra fazer o, o meu cabelo. E aí, pessoal, viu como foi rapidinho e prático? É, que nem eu falei, essa daqui ela esquenta mais rápido, uma hora que queimou minha mão. Mas a outra não ficou a desejar. Ainda vende essa daqui. E essa daqui, como é lançamento, é... Quem que viaja é mais interessante ela por conta disso do VVOLT. Então, é, eu vou deixando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixe seu like, compartilha Marca as amigas aí pra deixar essa super dica aqui do VVOLT, porque é super importante, gente. É, então, se você não é inscrito, se inscreva no canal. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!